Helena, sua dama do gesso, passando por aqui na nossa sétima aula. Conta pra mim, você tá gostando desse especial? Eu acho que sim, você sabe por quê? São 20 aulas, 20 dias seguidos, com muito conteúdo. Cada dia é uma aula diferente, é um conteúdo novo. Especialmente pra você que quer se tornar um especialista de steel frame pra você que já trabalha tá Faltando alguma coisa, não tem problema. Vem comigo porque você vai ser um super projetista, executor, instalador, montador, gerenciador, incorporador. Cara, é que é o básico o básico para você que quer entrar no mundo do steel frame. Então, vamos comigo. A aula passada eu tava falando os bombeiros hidráulicos e os bombeiros eletricistas amam a gente de paixão. Você sabe por quê?